Tudo isso que você está falando tem a ver com a evolução humana. Eu fico muito preocupado às vezes com alguns certos discursos que daqui a pouco estão dando medalha para a penúltimo lugar, né? Sim. Daqui a pouco, do jeito que algumas, algumas ideias sim. surgem ah, no mundo. Sim. O loser e tal. Para não fazer bullying, para não... É, não. Sim, o, tem... o vencedor, esse espírito que você está falando, eu acho ele fundamental, principalmente para criança, moleque, novinho, para entender como é a vida, né? Um. Dois, o espírito competitivo em querer ser melhor cada dia e querer ganhar e querer vencer trata-se do seguinte, você tem um, um negócio, uma empresa e, tem o, e se você não tem concorrente você não evolui. Uh -huh. né? Aí dizem que a competitividade e a concorrência fazem com que os dois evoluam e todos ganham com essa evolução. A humanidade... Todo mundo melhora. A humanidade, ele evolui ela avança graças às. As, as, as, a competição de mercado, ah. por exemplo, em ramos de tecnologia, internet, Apple, aí vem esse maluco agora do foguete com carro elétrico, aí tem o outro Sim. lá que tá puto, também quer. Repara, já tem três caras fazendo foguete. É. Tudo porque um Sim. quer ser melhor que o outro. Então, assim, a evolução, ela vem justamente desse espírito. Do cara querer ser melhor. É que o pessoal pegou essa ideia e começou a colocar pro lado nocivo da parada. É. Como tudo na vida, você pode ver o lado positivo ou o lado negativo. Com certeza. Eu eliminei o negativo da minha vida. É mesmo, irmão. Eliminei, bola. É bom. Eliminei, Não, bola. Bom, deve ser bom pra caralho. Não, eu tô então. falando assim, que nem eu... Eu posso falar e tudo que eu digo aqui é pelas minhas experiências. Por mim, mudei. Então, assim, eu vejo a beleza da parada, mano. Em outras palavras, assim, que nem eu vejo Deus em tudo. Porque é o seguinte, toda a parte fodida, ferrada, horrível, nós estamos careca de saber, mano. Nós somos veterano. Você vai me falar, sabe? É isso que eu digo da, pro pessoal. O pessoal fala na rua: pô, aquele cara ali é mó filha da puta. Ah, oh, sério? Uau, ah, tô chocado. <risos> Meu Deus. Pô, oh, aquele mó mentiroso, aquele ali mó tratante. Ah, tá ah, de brincadeira. Nós que fomos trouxa isso. a vida inteira. De acreditar em pessoas. Então você estava depositando as coisas nos outros. A culpa é sua, cara. De, de ser um otário. É sua. <risos> é o que eu falo. Hashtag somos todos otários. Todos. Admite que passa. De mãos dadas ainda de mãos dadas. Para âncora. Porque... É, é, você tem razão mesmo. É, Abraçando âncora, né? É isso, cara. Lembra que eu falei que nós somos ensinados tudo errado? Bora foi isso então assim ó o que eu falo, hoje a gente conversa assim a culpa não é nossa cara é o que nos foi passado uhum. nós só copiamos nós só copiamos é isso você só copiou tudo que veio para nós aqui a gente só copiou aí chegou uma hora eu falei peraí, aí só me pô, fodo é... cara é. eu sou o otário da parada master por isso que eu falo, e eu construí a faculdade do poderosíssimo ninja. É, é isso aí. é, é. A favor? Pô, Que é pra você é matar esse otário que mora dentro de você e é. se formar em ser uma pessoa muito foda. É, é isso. Caralho, e tem tudo. Bacharelado, caralho. mestrado, pós-graduação, doutorado. doutorado. <risos> não, não, caralho, para. não para, não para. sabe É pra isso. Então, assim, de você parar de ver as coisas dessa maneira negativa, cara. Então, nessa parte, essa, a competitividade nessa parte ela é maravilhosa. Só é que saudável. o cara não entendeu que a competitividade é com ele, cara. Com, exatamente. Né? É, é ele, mesmo. então por isso. Então, é assim, é isso ó, agora mesmo. quando você vai tirando essa parte de eu quero massacrar, eu quero. Não, eu quero eu atingir meu potencial máximo. É essa a parada.